Hoje eu quero compartilhar um tema que marca a diferença entre aqueles que alcançam grande sucesso e aqueles que não alcançam. Essa diferença é chamada de pensamento limitante ou crenças limitantes. Quando você pratica pensamentos limitantes, você paralisa a você mesmo de tomar determinada atitude e você faz isso automaticamente você apresenta mentalmente as desculpas para convencer-se de que não pode fazer algo que você nem sequer se deu a oportunidade de experimentar esta forma de pensar é um dos maiores responsáveis de não alcançar os objetivos e é por isso que quero te mostrar algumas estratégias que você pode usar para superar suas crenças limitantes o primeiro passo para superar a limitação é identificá-la você pode se envolver e realizar qualquer meta que você possa definir simplesmente identificando qual é seu pensamento limitante o fator chave é identificar esta limitação e isso é uma das melhores demonstrações de sua competência para alcançar qualquer coisa que queira após identificar Faça um plano para realizar seus objetivos, eliminando esta limitação. O segundo passo para eliminar crenças limitantes é desenvolver uma autoconfiança inabalável. Você deve primeiro entender a lei da concentração. Esta lei afirma que tudo o que você foca mentalmente aparece em sua realidade, ou como dizem, o que você pensa sobre você por tempo suficiente, eventualmente se torna um padrão que molda o seu comportamento. Se você pensar constantemente em ousadia, coragem e autoafirmação, você se torna progressivamente mais ousado e mais corajoso. Se você quer autoconfiança em suas atitudes, você deve praticar isso em seu interior. Uma bela frase expressa bem isso você não é o que você acha que você é mas é o que você pensa que é a autoconfiança faz com que você saia da sua zona de conforto e assuma riscos sem qualquer garantia quando você desenvolve em si mesmo esta qualidade inabalável de autoconfiança tudo o resto será possível para você a terceira estratégia para superar as crenças limitantes é desenvolver um plano claro de ação que irá permitir-lhe passar pelos obstáculos e manter o foco em se mover em direção aos seus objetivos a chave para fazer um plano de ação e estabelecer metas é não definir metas que sejam enormes pelo menos no começo grandes objetivos não te motivam eles realmente destroem sua motivação para estabelecer metas, é muito importante se certificar que elas sejam realistas, realizáveis e mensuráveis. Você também tem que ter certeza de que você tem um objetivo importante e que você estará comprometido e constantemente trabalhando em sua direção. Eu quero que você teste este exercício, que já foi aplicado, com milhões de estudantes de todo o mundo pegue um pedaço de papel e anote 10 metas que você quer realizar no prazo de 12 meses então olhe essa lista e pergunte-se se eu pudesse acenar uma varinha mágica e realizar apenas um desses objetivos em 24 horas qual deles teria maior impacto positivo na minha vida. Este objetivo será o seu propósito definido ou objetivo principal. Em seguida, estabeleça um prazo para o seu objetivo principal e faça uma lista de todas as coisas que você precisa fazer para alcançá-lo. Finalmente, comprometa-se a trabalhar neste objetivo a cada dia, fazendo algo desta lista que irá ajudá-lo a chegar no seu objetivo mais rápido quando você identifica o que é que está prendendo você desenvolve uma autoconfiança inabalável que você pode fazer o que quiser faz um plano de como fazer isso e trabalha comprometido neste objetivo você será totalmente livre você se tornará imparável carregando na mente a visão da pessoa que tenciona ser para finalizar eu gostaria de compartilhar um pensamento com você não há limites para o que você pode alcançar com sua vida exceto para os limites que você aceita em sua mente Brian Trace